Olá pessoal sejam bem-vindos ao ontem nos cinemas nesse vídeo vamos abrir juntos uma compra que fiz na Black Friday da videopérola onde todo o site tinha descontos de até 80% então pega a pipoca o refrigerante e vem comigo Essa compra foi realizada dia 1 de dezembro, um domingo, e todo o site ainda estava com os preços da Black Friday, então aproveitei para comprar Blu-rays e DVDs com descontos. Comprei todos os filmes da coleção Velozes e Furiosos, pois já tinha comprado na Black Friday das americanas o último, lançado esse ano, então aproveitei o preço e trouxe todos os filmes que saíram por apenas R$ 4,90 cada um, e como vocês podem ver, as capas foram padronizadas como se fosse uma coleção mesmo, com vários volumes, e cada filme veio com a numeração para guardá-los na ordem certa. Apenas esse, Operação Rio, saiu por R$ 12,90. comprado Rocket Man em dvd na red friday das americanas mas resolvi comprar o blu-ray também para aproveitar o frete saiu 39,90 goosebumps 2 eu consegui pelas americanas então comprei esse primeiro por 4,90 chap também saiu 4,90 Naldo o saiu por R$ 4,90. Esse documentário foi feito nos Estados Unidos, então o áudio é em inglês. Assim como esse drama sobre o Anderson Silva, que saiu por incríveis R$ 2,90 Blu-ray. Em DVD comprei o nacional Diaba 4 E o terror Krampus, por apenas R$ 2,90 cada um. E por enquanto é só, pessoal. Com esse vídeo, encerro minhas compras da Black Friday desse ano. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!